Meu nome é Clara Levin Ant. Eu nasci dia 7 de fevereiro de 1948 e na, em La Paz, na Bolívia, filha de imigrantes é, judeus é, poloneses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E minha formação foi... Eu vivi até os 10 anos na Bolívia, então, eu fui alfabetizada em espanhol, e em casa, meus pais falavam comigo em Ídish, estudei na escola judaica, aprendi hebraico, e nas ruas, em La Paz, se falava Kétio, Aymara e outras é, línguas indígenas. É, cheguei no Brasil com 10 anos, fui direto para admissão ao ginásio, e... Estudei na escola no Colégio Renascença, no Bom Retiro, aqui na cidade de São Paulo, bairro que na época era predominantemente judeu. Antes disso, ele foi, ele foi de imigração italiana, forte imigração italiana. É, depois, é, a, predominou a migração coreana, e entre o período de redução de judeus e aumento de coreanos, teve uma imigração muito grande de bolivianos, que foram se constituindo em, em mão de obra da, indústria, da das confecções, não indústria têxtil, que ali o Bom Retiro se caracteriza. É, cada uma dessas levas de imigrantes manteve, né, se apoiou nessa infraestrutura das confecções. Então, bom, aí eu me casei em, em 67, saí do Bom Retiro, né, nunca mais voltei para o bairro e no mesmo período que eu me casei eu entrei na faculdade, né, na Faculdade de Arquitetura da USP, onde me formei, sou formada arquiteta e depois eu lecionei planejamento urbano na PUC de Campinas. E, é, para situar, eu diria que em 1963, quando eu não tinha 15 anos, é, teve uma greve dos professores em São Paulo. Eu não, não sei lembrar exatamente cada detalhe, mas eu sei que eu o, na escola o diretor não deu... era uma escola particular, né então o diretor, é obviamente que é, se manifestou por proibir a greve e eu pensei com meus botões, né? Naquela época eu pensei assim que se nós, alunos, não entrássemos, os professores não iam poder dar aula, né? E aí fui bem cedinho pro portão da escola e comecei a conversar com um monte de amigos e a gente foi se concentrando do lado de fora, né? E... E aí foi um episódio daqueles que, se você me perguntasse na época se eu estou fazendo política, eu ia olhar com muita estranheza, né? Mas é claro que eu fiz, talvez tenha sido um dos primeiros momentos que eu me movimentei é, com, uma, com uma atividade que eu considero política. E política, para mim, é quando quando a gente atua fora do âmbito é, individual, pessoal, umbilical, é, para junto com os demais, é, esse demais pode ser menor, maior, pode ser uma categoria, pode ser um povo, pode ser tudo, nos unimos para é, conduzir o país para cá ou para lá, né, para algum lugar. E assim eu fui é, participando de muitas batalhas na faculdade e tudo, até que é, quando o PT foi criado, eu já estava no movimento sindical, já estava participando de da, das movimentações intersindicais. né eu Conheci o Lula em 1977 é, e conheci participei né, de muitas mobilizações mobilizações pela anistia, todo tipo de mobilização. Então, quando o PT nasce, eu estou ali no embalo dessa gente toda que dá vários lados e de vários lugares. Eu é, participei e fui um tijolinho cada um de nós nessa construção maravilhosa que tá para fazer 40 anos e que é mais da metade da minha vida. Tô com 71. Você tinha, já participava da USI Você já tinha essa vinculação com a a, a, não, a OSI, sim, claro, quando o PT nasceu eu fazia parte da OSI Agora, eu, eu comecei a participar da OSI é, no final do período da faculdade, 74, 75, né? Até lá, tudo eu fiz da, da minha cabeça Sim, sim e como é que era essa experiência ainda no um período de resistência da ditadura e de participar de uma organização de esquerda ainda antes da, da formação do PT? Quer dizer, as particularidades dessa assim sua organização e da, e da sua atuação, né? É, bom, mas aí, aí assim, é, de, um, de um certo ponto de vista, para mim, né, quer dizer, no, é, é, quando o PT nasce, é, eu, eu já tinha... Olha que branco que vai dar agora. Trinta 30... e... poucos anos, né? Trinta e dois, será? Acho que é isso. Então, aí é, eu, eu convivi com momentos muito importantes, as, as mobilizações de, de 66, de 68, como estudante, e, e tive uma... Eu tive episódios que me fizeram é, é, pensar que, que não é bom o, o que eu, vi, eu ouvia falar do Partido Comunista, não do comunismo, do Partido Comunista, é, por causa das é, restrições que me disseram na época, que até eram estatutárias e que eles não poderiam, os militantes do Partido Comunista não poderiam ter relações com militantes trotskistas, e eu achei, não entendi nada, não sabia quem era esse tal de Trotsky, mas eu achei esquisito isso, né, achei que não, não fazia sentido, e fiquei com o pé atrás, então durante todas as minhas uh, participações, eu meio que uh, identificava, conhecia, convivia, claro, entrei na faculdade em 68, né, uh, identificava os grupos, tudo, mas eu eu não me integrei a nenhum deles, né? E sempre com, com essa ideia que talvez venha até de antes da época da da adolescência no Bom Retiro, que eu conheci uma turminha que se dizia socialista e aí eu falei mas então vocês são comunistas eles falam não aí eu e qual é a diferença Aí um deles disse, o socialismo é comunismo com liberdade. Eu gostei tanto dessa ideia, porque o comunismo é uma coisa bacana e a liberdade também, e muito mais juntos, que eu acho que ficou marcada até agora e que é a chave do manifesto, programa de construção do PT, né, que se diferencia... É, de uma esquerda atrelada né, ao, ao poder mais é, identificado com o Stalinismo, né? Então, é, é uma coisa que, é, que, sei lá, acho que está dentro de mim. E quando, quando você entrou em contato com a coisa do movimento pro pt você estava lecionando... Não, é assim... É... Não é um movimento para o PT, assim, que eu entrei. Não, eu, eu, eu, se você me perguntar que dia que foi, como foi, Sim. onde foi, não sei. Eu sei que eu participei daquela batalha diária de bater de porta em porta para conseguir o um número de filiados que precisava para para preencher os quesitos da lei, né, e eu fui, logo de cara me integrei ao diretório do PT na região da Consolação, cheguei a ser presidenta do PT da Consolação, né, e, e é um lugar onde a gente ficava muito frustrado, porque a gente ia de porta em porta, na Augusta, em todas aquelas ruas, na Liberdade, e muita gente ali não tinha título de São Paulo, eram pensões, eram pessoas que, o, cujo título era de outros estados, né? Mas a gente foi e fez, né? foi batalhando de porta em porta, de cada prédio, tudo. Então eu, a minha lembrança está muito mais nesse, hoje seria chamado de ativismo, de pé no chão, ali indo de porta em porta. Eu me lembro que as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, mas partido para quê? O que, que é? E a gente explicava que o Brasil está cheirinho. Pobres e trabalhadores, e eles precisam poder uh, se expressar, ter, ter voz e ter vez, que era o lema, nossa vez e nossa voz, né? E então, é, eu, a, na minha cabeça, a fundação do PT está muito ligada a esse período, a esse processo, que simultaneamente... A gente criou o Núcleo de Trabalhadores da Paulista, da região da Paulista, que não tinha nada a ver com a estrutura é, é, assim, é, interna, é, estrutura formal, vamos dizer, mas como tinha muita, eu tinha muita proximidade também com o pessoal dos bancários, e tal, então a gente achou que a Vinda Paulista é um lugar que podia ter um núcleo, que não era de profissão, né? Também participei de núcleo de arquitetos. vezes era, um, era uma é o é, que é quando você constrói, né? Quando você começa a construir uma casa, um prédio, era aquilo, tudo era construção, né? Você falou que você já estava atuando no movimento sindical também, tio Sim. Dia desde que eu me formei, um pouco depois, é, como eu, eu em 70 Cinco, no final de 70 praticamente em um, março de 76, porque a gente fez muita confusão na faculdade, então a, a formatura oficial foi em 76, em março de 76. Desde então, é, em 76 eu, fui, eu trabalhei aqui, a Colá, é, participei de uma pesquisa no Cebrap, não sei o quê, e em 77 fui dar aula em Campinas. Então, imediatamente eu comecei a participar do movimento de professores, né? É, e aí eu na época se formou o Moap, que era mais do pessoal da, da, da antiga antiga da faculdade do MAP, né, o Luizão, o pessoal o Paulo Frateschi, né, que era e o MUP que era mais o pessoal trotskista, tanto da da OSI como da Convergência e tal. Então, nesse momento, era MUP e MOAP, eu, eu, eu, vamos dizer, as forças propulsoras da mobilização dos professores nesse período. Né? Então, eu participei desse processo, que fez uma luta para tentar tirar o pelego da do, do né? que, aliás, fez uma uma uma rasteira brilhante, entre aspas, que ele ele convocou uma assembleia para mudar o estatuto em Lucélia. Ninguém ficou sabendo, Lucélia é longe para burro, realizou a assembleia, mudou o estatuto, que até então o estatuto permitia a participação de professores que não fossem do Estado. né? Então, por isso que eu podia, porque eu era professora de uma faculdade privada, não era do Estado. Aí tirou, então, o, o, encolheu um pouco né, o... O, a quantidade de militantes, assim, que podiam ajudar na mobilização, mas a, o período era de uma mobilização muito forte, 88, 89, eh, nada mais podia impedir, estatuto nenhum podia impedir a mobilização eh, sindical. Então, essa foi minha primeira experiência, e também no Sindicato dos Arquitetos, que, eh, que era uma uma batalha mais também misturada, porque foi no Sindicato dos Arquitetos que eu e outros companheiros, colegas, vamos dizer, que estavam acompanhando o período, né querendo participar, que a gente criou um comitê de apoio à greve do ABC. Né? Então, era uma já uma sinalização de unidade, solidariedade e tal, que é, marcou, vamos dizer, os primeiros momentos no sindicato e depois ter eleições aí teve... enfim aí é muita história não não, não é não dá para fazer tudo aqui hoje é, é. mas é, e aí em 82 você teve alguma participação mais na campanha em 82 eu fui candidata então a história é a seguinte na OSI é, havia, eu tinha uma ideia que era assim, é, ter dois federais, né, que seriam Josimar Melo e eu, e a Tita de Estadual, que por ser bancária, tinha todas as uh, uh, sinalizações de que ela poderia ser eleita. No dia do encontro estadual, uma companheira que era advogada do partido informa que eu não podia ser candidata federal, porque em 82 ainda era a antiga Constituição e quem não nasceu no Brasil não poderia ser deputado federal, só estadual ou municipal, ou o vereador. Então mudou a minha é, a minha condição de candidata, ficou Josimar de federal e eu e a Tita de estaduais. Né? Então eu disputei, essa, essa, essa eleição tem uma coisa que eu, eu preciso registrar porque foi muito engraçado. Em 86, na verdade, em 86, em 86 tinha eu candidata a deputada estadual, que foi quando eu fui eleita, a Clara Antas Miranda de Santos, nossa companheira, que era candidata a deputada estadual pelo PT. E, e a Clara Scharf, que era candidata a deputada federal. E imagina assim, voto em papel, escrito, né? Clara Ant, Clara Antas Miranda. Todo mundo achava que era a mesma pessoa, né? Dava uma confusão na fiscalização, né? Uma briga assim e tal. Foi muito engraçado, ficou no folclore do PT, porque tinha três Claras na eleição inteira e as três eram do PT, né? Então, é, isso eu sempre lembro disso, né? E o que mais você quer saber? Em 82 você teve uma votação? Eu tive uma votação insuficiente, evidente, não fui eleita, nem eu, nem a Tita, nem o Josimar. É, na época era, era, era, assim, era governador, senador, deputados federais, deputados estaduais e vereadores e prefeitos. Né? Então, é, é uma, prefeitos nas cidades que não fossem capitais, nem instâncias minerais, lá. Então, é, a, a cédula tinha um monte de gente, né, um monte de nomes, e, e aí eu lembro... Eram era tudo vinculado, né, voto vinculado, só podia ser todo mundo do PT. E então, essa, essa em 82, e... Então, foi uma eleição... Para mim foi a eleição mais fácil do mundo, porque eu adoro andar no meio da, das pessoas, conversar, é, debater. E, é, e o grupo político organizava tudo, organizava agenda tal, eu ia lá e ia fazer, cumprindo a agenda. Na é verdade que era uma agenda é, é, daquelas assim, desumanas, mas, é, mas eu cumpri com muita liberdade, com muita tranquilidade e com aquele fervor que a gente tinha e em parte a gente mantém, né, de estar tá fazendo a coisa certa, de estar tá batalhando as, as ideias certas de querer chegar no lugar certo com o Brasil. E em 86 você foi eleito. Em 86 eu fui eleito. E como é que foi a experiência Hã? parlamentar? Ah, você quer saber de tudo? Eu fico meia hora falando. Sim, aqui, não. É isso. Não. não, porque, veja, foi, foi muito interessante, né, por vários motivos. Primeiro, porque nós fomos constituintes. Então, constituintes estaduais, logo depois que a Constituição Federal foi elaborada. A Constituição Federal, nós do PT, nós tínhamos um projeto que se baseou no, no texto do Fábio Comparato, tal Então, nós tínhamos o um, um Norte, né? em, em Brasília, na, na bancada federal, e o Lula era o líder né? da, da Constituinte, na, da bancada federal na Constituinte. Então, isso foi muito importante, né? porque é, a gente entrava com ideias, com propostas, sabia onde quer chegar. É interessante é, que, até hoje, a gente, a gente amarga a tal da acusação de que nós não, não, somos contra a Constituição. É muito legal, inclusive, é, divulgar é, o, a declaração de voto que o Lula fez, porque ele explica direitinho qual era a expectativa da bancada, que achava que poderia mudar bastante a vida do povo, que, infelizmente, pelos debates e votações que teve, é, as mudanças... teve mudanças, mas algumas não ocorreram, que é no... ele aponta na economia, nos militares e em alguma coisa a mais lá... Sagrário, né? é, é, mas É, mas naquele voto eu não lembro se ele menciona isso mas ele deixa muito claro o que mostra como é injusta essa carga que estão pondo na gente até hoje, né? de que a gente é contra a Constituição, logo nós que obedecemos, né? É... então ele explica direitinho que assim, por tudo isso, porque a gente tinha uma expectativa, não saiu exatamente como a gente queria, não só o PT, mas outras forças também mais progressistas ficaram frustradas nessa questão, por tudo isso, nós... Votamos contra e assinamos, ou seja, nos submetemos, porque a Constituição é um pacto na sociedade e tendo esse pacto, se, se você não gosta, se você quer mudar, você começa uma nova luta para alterar, diferente do do que está ocorrendo hoje, que o... A gente até hoje disse que o PT não assinou, né, o que não é verdade. É, que disse que não assinou, que não obedeceu, então é assim... Porque é na, na houve, houve gente no partido que defendeu a tese de não assinar, né? Não, de... mas até aí... É. Até aí ele, não, ele fala que é uma decisão majoritária do Diretório Nacional. Mas a questão toda é assim, objetivamente, o que aconteceu? Aconteceu que a gente criticou, porque não estava não tudo que a gente defendia, a gente votou contra, e a gente assinou, e a gente obedece, certo? E tudo que a gente não gosta, a gente luta para mudar. Diferente de, de, do que está ocorrendo hoje no Brasil, que é o que, não, o, o que os caras não gostam, que o que a Trempe do atual presidente da República e, de, e do ministro da Justiça, não gosta, não faz, muda, altera, sem passar pelo processo de construção de pacto na sociedade. Não tem sociedade que possa resistir se não tivesse pacto, né? algum pacto, né? não esse ou aquele, mas algum. Então, aí, é, isso aconteceu na federal, foi muito importante, porque alguns embates grandes que teve também de direitos, é, por exemplo, teve uma mobilização gigante de juízes e, e promotores contra a proposta de isonomia salarial com os delegados é uma, um, uma coisa tensa muito tensa e que se e, e que ocorreu e se espelhou nas assembleias estaduais né foi uma baita mobilização aquele plenário da assembleia vivia cheio de juízes motor e delegados e e era curioso porque eu senti, eu percebia assim uma da, da parte dos juízes e dos promotores, uma, uma, uma coisa, assim, inexplicável, porque os três têm que fazer concurso, os três têm que ter a mesma formação. E por que, que eles não podem ter isonomia salarial, né? Então, é uma coisa bem de caracterização de um grupo de, de, uma, de elite que não admite, né, e teve várias discussões, a gente tinha na época como militantes o Plinio da Sampaio e o Hélio Bicudo, que eram promotores. Eles é, foram lá na reunião da bancada para conversar, tentaram é, convencer lá em Brasília, convencer aqui em São Paulo, é, mas no final o PT votou a favor da isonomia né? claro que deu um monte de discussão mesmo até a hora que eu não entendia nada que estava acontecendo nesse debate mas finalmente nós decidimos por votar é, a favor da isonomia né? e eu até espero que os delegados federais e estaduais se lembrem disso algum dia né? e, bom, então a, esse, é, eu estava falando que pelo fato de ter um projeto e de ter já tido as, a Constituinte Federal, então, a Constituinte Estadual, estadual para nós, ela foi mais, é, mais... não é mais fácil, mas a gente um fio condutor, né? E eu era líder do PT, na Constituinte, né? E uma responsabilidade enorme, porque a Estadual foi feita no ano da eleição de 89. Né? Então, nós éramos dez deputados, eu, líder, e o José Mentor, vice-líder. Então, nós decidimos que nós dois, que participávamos da comissão, da comissão de sistematização, a gente não ia ter jeito, ia ficar grudado na cadeira e os outros oito liberados para ir para a campanha. Né? Assim, todo mundo na rua e nós, eu e o Mentor ali, né, é, aguentando o tranco. E foi uma, foram discussões interessantes e a gente teve, fez um projeto também, estadual, mas na instalação da constituinte estadual, a, a maioria dos deputados optou por não, não votar projeto contra projeto, votou por é, adotar o projeto da mesa e fazer emendas, mas a gente tá ali, tá na história do partido, que nós fizemos um projeto e, e fora disso, que também no desenrolado dos trabalhos, a gente tratou de questões que não estavam previstas antes. No meu caso, é, como eu vinha do movimento sindical e eu participava da Comissão de Relações de Trabalho e tal, é, eu, eu tive, eu acho que a, a felicidade, a honra, a alegria de, de ter o meu gabinete como um local de trabalho dos dirigentes sindicais de várias centrais, de vários sindicatos, é, que construíram uma emenda para a Constituição Estadual, que, que é um artigo dela até hoje, não sei se 220, 229, alguma coisa assim, e que é, a gente tem é, é, é, eu, eu, eu identifico aí uma batalha do movimento sindical histórica para um direito que trabalhadores do mundo inteiro sempre lutaram e acho que em nenhum lugar foi conseguido integralmente, é o direito dos trabalhadores se recusarem a trabalhar se a vida deles está correndo risco perante uma máquina ou, algo, ou uma contaminação, né? E a gente conseguiu inserir, os trabalhadores fizeram, coletaram assinaturas, né? Colheram, coletaram assinaturas, milhares de assinaturas, eu não lembro quantas, né? E entregaram para nós, os deputados, e para o presidente da mesa, lá da constituinte, e acabou sendo aprovado com alguns detalhes, algumas mudanças, o texto que os sindicatos apresentaram. Essa é uma particularidade, porque a Constituição Federal, ela meio que ela tolhe, assim, ela, ela tolhe os limites, ela, ela impõe limites muito grandes às estaduais. Mas havia ali uma brecha de poder colocar um pouquinho mais uma um oxigêniozinho a mais na luta dos trabalhadores, e isso foi conseguido na Estadual. E você tinha participado da fundação da CUT também, né? Sim, eu participei da PROCUT. Na PROCUT tinha uns 80 homens e duas mulheres, eu e, e a companheira da, da associação tipo a POSP lá do Pará. Né? e aí eu foi durante dois anos, né entre 81 que foi criada a Procult na Conclat de 1981 e a fundação, que foi em 83, eu participei da Procut e depois da direção da CUT. Né? Então já tinha um trânsito, também no movimento sindical, também porque esse é um momento importante também, você falou das várias centrais, né, que porque... É, bem a... é não, aqui é que a... em 83, é. quer dizer, quando eu fui deputado, eu já tinha, né? É, inclusive pelo fato de eu atuar na comissão de relações de trabalho, eu circulei muito, né? Pelo estado, com eu visitei muitos sindicatos. Até o, o, o outro dia me convidaram para um seminário de saúde do trabalhador, né? em Osasco, que foi um, um dos sindicatos muito atuantes na, nessa batalha pela emenda, e eu fui lá e para minha surpresa, porque eu nem lembrava, eles estavam comemorando 40 anos dessas lutas, né? Aí tinha cada ano tinham umas fotos e te, por duas vezes eu estava na mesa do evento que eles fazem isso na época que eu acho que foi da época que eu era deputada então era eu, eu me senti muito bem muito muito pertinente muito muito dentro de uma coisa minha quando eu participei do movimento sindical vários deputados nossos tinham atuação no movimento da moradia uhum. né então, não é propriamente na área de arquitetura, Sim. mas claro que é uma atividade dos arquitetos, mas eu estou falando o quê? É, é, então, vários tinham é, tinha uma militância nessa área, né? Então, eu participei muito, como deputada, eu participei de muitas mobilizações e ocupações, hum. né? É, o pessoal ocupava um terreno depois aí tinha que batalhar com as autoridades a né? instalação de água energia tal então a gente entrava muito nesse momento de dar uma ajuda para obtenção de uma infraestrutura para que o pessoal pudesse construir as casas né então foi muito mais nesse tipo de apoio que eu entrava né mas é... Também é porque o período é um período, né, um período é, de, de muita mobilização sindical, os anos 80, entende? Então, é, é, eu estava me lembrando agora, por exemplo, quando a Luiz Erundina e a é, Thelma foram eleitas né, na, na semana da eleição, que foi em novembro de 88. Elas faziam parte da nossa bancada, depois elas foram eleitas, elas saíram, aí eu fiquei só eu de mulher, né? E, mas quando elas, nessa semana, uma semana antes da eleição, teve o massacre de Volta Redonda, né? E, então é, é uma coisa que tá no âmbito das da, mobilizações sindicais, elas tinham muita repressão, né? Então, eu me movimentava muito no Estado, tanto para mobilizações de trabalhadores é, é, fabris ou de urbanos, como de boias frias. Também é, que tinha, te, teve muita, é, muita movimentação no interior de São Paulo, tanto com cortadores de cana, como com catadores de laranja, então é, é um momento que eu acho que essa década, mais dos anos 80, que eu, a gente tomou posse em 87 né, até 91, é um período bem marcado de, de forte mobilização, mas sindical. Né? Não que não tenha mobilização da moradia nos bairros, nunca pararam uh, as, as mobilizações nos bairros, antes do, do movimento sindical se reerguer, né? então, na década de 70, né? elas têm uma força muito grande eh, tanto na questão da caristia, custo de vida, como da moradia, como do esgoto, da água, de é, é, transporte. Sempre foi, aqui em São Paulo, uma desgraça, porque eu, é, na forma de ocupação da cidade, distanciando cada vez mais do centro, indo mais para as periferias para quem não tinha recursos, dessa maneira também é, é, a, distanciava as pessoas para lugares onde não tem infraestrutura então essa batalha sempre foi uma batalha muito assumida e construída por mulheres né ela vinda do bairro é, né e é curioso porque tem tem momentos e muita muita coincidência intersecção, mas os sindicatos demoraram muito para perceber que eles têm eles uma hora são estão na fábrica outra hora estão na rua na, no bairro não é? e, então a essa ligação dos sindicatos dos partidos e toda essa compreensão é, é, conjunta das coisas e ação conjunta demorou para se revelar eu acho que por exemplo no, na na CUT, uma das pessoas que deu muita atenção para isso, que procurou inclusive verbalizar e atuar, foi o Vicentinho, quando o Vicentinho foi presidente da nacional da CUT, o presidente da CUT nacional. Ele introduziu a questão do racismo, introduziu várias questões na batalha sindical, né? Mas que não eram óbvias, né? E Já acho... nos anos 90, né? É isso, já nos anos 90, já na, é, mas que, às vezes, nem hoje parecem óbvias, né, as, as, as, essas ligações que tem. E você, uh, você se reelegeu depois? Você... Não, não. O povo não me quis, né. Eu, ou como diria um, um cara que é citado, assim, no, no ambiente de deputados, de parlamentares, eu, eu não lembro, nem lembro, lembro que é, mais o cara de 50 anos atrás, que é muito citado, que é assim que ele disse que tinha, teve menos votos do que precisava. Ele, o que, que ele pode fazer? Ele, era, a quantidade necessária era outra e ele teve menos votos. E, enfim, eu fui bem votada, razoavelmente, eu fiquei na quarta suplência. Eu vou tossir. Vocês vão cortar, mas eu vou tossir. <risos> Feio, né? Vou tomar tranquilo. um pouquinho de água. Gostou? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tô te avisando que <risos> eu tenho que cortar, já anotou? É, que eu tô anotando tudo aqui. Uhum. Então, é, Onde eu tava? É, eu... é da a suplência... É, do... então... Foi, foi assim, é, nós fomos quatro, assim... Claro que todo mundo é suplente, mas até a quarta é suplente. Nós elegemos dez federais. Na, na, em, no, em 91, em 90 para 91, é. elegemos 10 federais. É, e só tinha fera, né? A turma que foi eleita estava na cara que ia ser eleita. Então, sabia ou ele, o partido conseguir eleger mais, ou eu ter mais votinho, não sei o quê, mas que ali. Então, tinha, é, eu acho, se não me falha a memória, o primeiro suplente foi um companheiro de Jundiaí, que era um líder dos aposentados muito bem votado e que também nunca assumiu o segundo foi o Sicote José Sicote, que já faleceu né? e o terceiro foi o Expedito Soares que ele falava pô, claro, ninguém morre não tem nenhum avião que cai ninguém é eleito prefeito, nós nunca vamos assumir né? esses quatro você tira isso, tá? É, é, é, é muito feio. Ah, não, tô... Vai embora. É, então, nós é, é, voltando, é assim, o, o companheiro de Jundiaí, do, que era o líder dos aposentados, era o primeiro suplente, o José Scott, metalúrgico de Santo André, o segundo, o Expedito Sales metalúrgico de São Bernardo, o terceiro, e eu a quarta suplente. Nenhum de nós nunca assumiu, nem por meio-dia, nem por meia-hora Mas, lógico, era uma votação boa, né, razoável, mas enfim, não foi eleita E aí você você dedicou a que atividades A partir de 91? Então, né? a partir de 91, quando eu não fui eleita Teve dois casos que as pessoas meio que estranham Porque não conhecem muito bem a dinâmica eleitoral que foi o meu, que era líder da bancada estadual, e o Hugo Mersin, do Milhomem, que era líder da bancada federal. Nenhum dos dois foi eleito. né? Eu acho que até por reconhecimento, por sei lá o quê, o Lula convidou os dois para serem assessores dele no partido. Porque o mandato dele acabou, então ele voltou para a presidência do partido e tinha que se virar com a estrutura do partido. A presidente em 89, né? É? O, Lula, o Lula concorreu à presidência em grande. 89 e tal. Então... E aí, eh, a gente foi convidada, eu e o Mersindo, foi o um Rami Rami vai, não vai, vai, volta, não volta. Até que um dia, o companheiro Perseu Abramo, que era quem, quem ficava me aguentando, pra, e aí, Perseu, o que, que eu faço? Volta da aula, o que, que eu faço? Né? Aí ele, não, nós vamos resolver, não sei o que, até que um o então, Ele me ligou e falou, olha, claro, é o seguinte, Infelizmente a gente só vai poder contratar um, não tem como o partido contratar dois assessores para Lula. E então foi decidido que será você. Você, no caso, sou eu. E aí eu comecei a trabalhar no diretório Nacional de assessora, da, coladinha com o Perseu Abramo, na mesma sala, com o menino que era da Juventude, o Vitor Salazar. E, se não me engano, o César Alvarez também estava por Isso ali. Secretaria é de Organização, É. Né? Hum. Então, é, ali, eu comecei a é, fazer a assessoria do Lula, com uma estrutura essa que eu acabei de falar. Eu, o, o PT não tinha nenhum computador na época. Aí, o primeiro computador foi para a Secretaria de Organização, o segundo foi para Comunicação, e só o terceiro que eu pude usar. Né? E aqueles tinha eh, aquele assim, negócio verde. Assim, né? Foi, era muito interessante, mas eh, era, era o que a gente tinha. Sim, né? de, é, e, e a gente podia entrar na internet através da Alternex, né? que era você entrava no tal do Alternex, que era o, semelhante a um servidor atualmente, né? só que era a distância. E, e a partir daí a gente poderia entrar, por exemplo, nos censos demográficos tal. Só que, só que, o censo rural não foi publicado, que era de 85. E o censo demográfico, o Collor né? Era para ser em 90, foi feito em 91. Aí também não tinha nada. Conclusão, tinha que ir lá no IBGE, se quisesse consultar o, algum... algum é, é algum senso, né? Então aí eu comecei a trabalhar, é, eu não sei dizer nem o o, o que, que a gente não fazia lá, porque acabava com tão pouca gente. O partido estava crescendo muito, né? Estava crescendo e o furacão Lula sempre com alguma coisa para fazer, né? para organizar, para viajar, para, né? Então, tinha muita gente que ajudava, por exemplo, eu lembro que Guido Manteca fazia artigos sobre economia, né, para o Lula apreciar, corrigir e depois publicar com o nome dele. Outras pessoas ajudavam com textos. O Lula sempre foi abarrotado de textos, né, de todos os lados, gente da universidade, gente de tudo quanto é quanto. E ali tinha uma coisa muito interessante que... São, é, acho que são pequenos detalhes mas que dão a dimensão do que por que que nós estamos aí né, 40 anos e o que, que é a figura do Lula. Então assim chegava carta para o Lula do todo o quanto é canto do Brasil. Mas um, sempre vinha um pacotinho que o pessoal de Brasília mandava aqui para o diretório aqui em São Paulo, que estava escrito no envelope estava Lula, ponto mais nada. Então, é interessante isso, porque o Correio direcionava para a liderança do PT em Brasília, mas eram cartas que vinham do Brasil inteiro, né? E que as pessoas não tinham como encontrar o endereço. Então, escrevia Lula e chegava. Aí eu, conversando com gente na época, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento, que tinha três figuras, três, quatro figuras no Brasil que isso acontecia. Uma era o Pelé, o outro era o Roberto Carlos e o outro era o Lula, né? Que se escrevia no envelope, só o nome botava numa caixinha de correio e ia chegar, né? Eu acho isso fantástico, eu acho, é, são coisas, parecem pequenas coisas, mas que dão as grandes dimensões da liderança, das figuras que estão é, comprometidas nessa construção partidária. Né? Então, aí, aí também você passou a ter uma convivência mais cotidiana com o Lula também. Ah, mais ou menos, né? Sim, quase que quase cotidiana. Aí, eu, o que eu sei, é assim, que, por exemplo, as cartas era insuportável porque a quantidade de cartas requereria de você ter uma equipe só para abrir, ler e responder. Eu falei, bom, nós não temos. Aí eu consegui a duras penas, eu não lembro quanto tempo depois, eu consegui, conversando com, com o Perseu e tal, que a gente contratasse uma secretária pro Lula. Porque eu tava fazendo trabalho de secretária, assessora, não sei mais o que tal, e aí tem limite, né? Eu, eu tenho muita energia, mas tem umas horas que apaga, assim, né? Então, é, conversando e tal, o Perseu também concordou, no seu tempo, então com, contratamos uma companheira bem bacana, para ser secretária dele. A Aninha, uma figura maravilhosa que fazia teatro também, então ela era muito divertida, muito... num humor que combina muito com o dele, né? Assim, para trabalhar tal. e tal. Mas as cartas, o que que aconteceu? Eu, eu fiquei meio desesperada, né? Porque eu, eu, eu tinha que montar um esquema disso fluir, né? E aí eu bolei um... eu bolei um eu bolei um, um, um, um conjunto de modelos. O mode, os modelos vinham desde o um, um menorzinho de todos, enquanto modelo, que eu chamei de afeto, até o, o último, que era o salvador da, da pátria, da humanidade, salvador da humanidade. Tem gente que mandava catatar 300, 400 páginas dizendo que finalmente descobriu a solução para o Brasil. Como é que você faz? Né? Você, não, você não pode responder sem ler, você não pode ficar lendo tanta coisa, mas enfim, bolei um esquema. Né? Aí eu criei um modelo, isso que é legal, porque isso tudo é construído junto com o Lula e dá muito do que, do que ele é. é. Então é assim... Cada, os modelos foram muito elaborados, muito, muito, muito, muito. A gente trabalhou muitas horas e tal. O PC me ajudou bastante assim, para aprimorar. Então, mas tem uma chave. A chave era a primeira frase ou a segunda frase indicava claramente que a gente leu a carta da pessoa, pelo que dizia. Não era um, o resto era tudo modelo. Mas tinha um momento da carta que a pessoa ia fazer poleu, né? Porque eu que escrevi isso daí, né? Eu, a pessoa, né? E, e aí ficaram, no fim acabou depurando mais, foram, acabaram ficando uns 4, 5, 6 modelos, né? E, e, eu, e ele queria para ele assinar, olha só, para ele assinar a carta de resposta, ele queria que viesse no, com clipes, clips a carta que a pessoa mandou, e às vezes ele dedicava horas ficando lendo as cartas das pessoas, né? Ficava lendo, lendo, chamava para Ah, não está bem, não está bem respondido, não sei o quê, tal... que ele tem um índice pequeno que todo ser humano tem, e ele também tem porque ele é humano, de rabugentice, né? Então, é, tinha os momentos, assim, de é, não sei o que e tal, mas ele lia muitas respostas, que é o, é o, o elixir dele, né? de, de, que ele vai se inspirando, vai escutando, e eram cartas vindas dos mais variados lugares do Brasil, né? E tinha dois é, frequentes é, caras, pessoas que escreviam, que eram super ofensivos, né? infelizmente, um que ficava escrevendo, acho que ele ficava num bar, provavelmente, num guardanapo de bar, escrevia, escrevia, escrevia, escrevia, escrevia mandava envelopes assim, cheio. não dava para entender nada. O cara estava bêbado, sei lá, mandava, mandava, mandava, mandava. Esse era o, o um né, dos que a gente já sabia, assim, só de ver o, o envelope, já sabia, nem precisava responder, porque fazer o quê? O cara não está dialogando, está emitindo, né? E o outro era um cara que mandava papel higiênico com cocô dentro. Um horror. Né? Mas era tão pouquinho que, comparativamente, né? é, dá para dá aguentar, dá pra, né? faz parte da humanidade. Imagina se fosse hoje, eu tenho um pinico cheio de cocô, né? de, de, com, com essa coisa do, do desrespeito que está predominando né? entre, entre as pessoas e na política. Né? na época era uma coisinha uma íntima né então é, teve essa coisa das cartas que foi muito legal porque depois virou um moto contínuo né assim né? chegou a carta já separa ali embrulha tal manda assinava muito legal isso eu acho que é uma experiência importante e eu acho que eu, eu penso que num partido é, é, é essencial o retorno, é essencial o diálogo, é essencial a, a troca, né? E, na verdade, eu contei essa história toda das cartas porque eu julgo que uma, uma marca nossa, que nem sempre nós estamos sendo capazes de carregar 100%, às vezes mais, às vezes menos, né? É exatamente a, a nossa origem, que ela vem é, dessa de, dessa percepção e dessa é, desse compartilhamento com a com a com que a população o povo tá vivendo tá querendo tá precisando tá sonhando então ou você é parte disso e aí tem que ter troca ou fica uma coisa muito né e é por isso que eu acho uma discussão muito importante, que a gente não dá, muito, não dá em geral a gente, eu falo assim, não, eu que não vejo, talvez eu não estou muito informada, mas eu acho que a gente deveria intervir com uma força é, especial nessa história de populismo de direita, populismo de esquerda. Não tem populismo de esquerda, de direita, tem populismo, né? Ou, ou você é popular ou você é populista, porque não é, não é possível. O populismo tá, tem, enquanto conceito, tem uma carga negativa. É o que você está se aproveitando de uma relação com o povo, com a população, é, para, de uma certa forma, enganar. Né? que é, está que embutido na, no conceito. Não sei o conceito, não, não, não sei como é que é na ciência política, mas. Por isso que eu acho assim, eu não aceito é, que a gente seja colocado é, em dois polos. Tem o um polo dos teus populistas de direita tem os populistas de esquerda. Não tem diferença nenhuma, tudo é populista, né? Então, acho que esse debate era importante a gente fazer nesses, nesses momentos dos 40 anos, né? Porque... É, é, eu acho que é impossível um partido, em qualquer lugar do mundo, ficar 40 anos, sobe e desce, sobe e desce, já foi enterrado, cremado, é, considera, é, considerado extinto, defunto, é, o que vocês quiserem, né? E, e ele continua ativo, ele continua... Né? Agora, precisa consertar umas coisinhas, precisa arrumar um, uns defeitinhos, né? ou defeitões, às vezes, mas... Não dá para simplesmente igualar, fazer, fazer uma, é, um, uma, um pastel assim das coisas e nos colocando no lado oposto do que é a direita, ou no lado oposto do que é o fascismo, ou do lado oposto. Nós não somos o outro lado dessa gente. Eles são uma coisa, nós somos outra coisa, mas não somos os dois lados de uma mesma moeda ou sei lá eu acho, não sei se eu estou me expressando bem, mas eu acho que esse debate precisa ser mais mais fundo, mais consistente também, porque eu penso que é um, é um, é um jeito populista <risos> não, agora eu ia fazer uma ironia, não vale eu acho que é um, é um jeito é, que camufla é, o, o que de fato está é, tá em pauta, né? o que que é um, um jeito que camufla. É, e é, uma, é, um, é, uma, é um discurso construído pelo centro, é, que pressupõe, para so, sobreviver, ele se alça à condição de equidistante, que não é contaminado nem por um lado, nem pelo outro, e acontece o que aconteceu nessa última eleição, eles desaparecem. Então, a questão, nós que somos os, os esquisitos aí, ou quem está querendo negar uma. Eles, porque eu acho que eles deviam falar: sou liberal, sou de centro, sou isso, aquilo, e quero ganhar assim, quero ganhar a eleição assim. Agora, não, fica se escondendo deu de abrir uma avenida para o fascismo, né? Então, acho que essa discussão é muito importante e a gente, com 40 anos de janela, poderia é, tentar ajudar a, a detalhar e, e, e, e colocar o, em campo esse debate. Né? Eu, eu acho que a, a coisa mais cômoda eu falo, ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita ah, não, de esquerda radical radical de direita, radical de esquerda não não, não passa nada com isso daí claro, você aí, depois do mandato parlamentar né, faz esse trabalho no diretório com, com o Lula né, e você não voltou a concorrer a não, em algum momento não, né? não, não. E aí você ficou atuando sempre ou uh, vinculado à né? assessoria do Lula, organização do partido, mas tem uma passagem pela prefeitura também. Tenho, curta, mas aí bem depois. Não, é assim: eu estou em 91, estou com o Lula na, né? e no diretório, e daí 20, tem outra passagem que eu saio, né? que é quando eu assumo a tesouraria do partido em 95, né, eu, no, no, naquele, naquele encontro nacional que foi feito no Espírito Santo. Né, nesse encontro eu fui eleita tesoureira, né, acho que foi mais para o final de 95. Eh, fiz o mandato de 95 a 97. O outro encontro em 97 foi no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, esse eu organizei do começo ao fim, adoro pensar nisso, porque eu acho que... Sabe, tem umas coisinhas, detalhes, que de novo trazem um pouco do, nosso, do que nós podemos, somos e podemos ser. A gente, em 97, tem duas coisas que... Posso dizer que foi de minha labra, assim, minha invenção? Uma que eu peguei, eu consegui com o TSE, urna eletrônica para votação da, da direção do partido. Foi super legal, super divertido. E uma votação complexa, porque o Zé de Seu ganhou acho que com três votos, quatro votos de diferença, né? E tava um clima, assim, pesado, e tinha um companheiro me acusando que eu tinha... Deu um bode com a empresa que fazia as passagens, não sei o quê, me tava me acusando de eu estar tá, é, é, sabotando o voo, voo das correntes que eu era contrária. Sei lá, essas bobagens que acontecem. Mas é, eu, eu achei muito legal é, usar a urna eletrônica, né? Foi bem legal. E a outra coisa que... Nós eh, fechamos o Hotel Glória inteirinho, todos os apartamentos, todos os restaurantes, tudo ficou tudo por conta do PT. Eu fiquei, fiquei acho que uns 10 dias muito antes do encontro lá no Hotel Glória, conhecendo as EPNs, discutindo com os caras como é que é ia assim, ser, pusemos o um bandeirão da estrela do PT na frente do Hotel Glória, né? Ficou aquela. Aqueles dias todos do encontro, né, a bandeira do PT, a estrela do PT ali, o Otávio era tudo branco, né, então foi, ficou uma coisa bem bonita lá no, no Flamengo, né, é, perto, perto, né, em frente. E, então essa, essa foi uma coisa bem legal. A outra coisa que eu, eu acho que foi muito importante, da, porque assim, você no encontro nacional tem o um delegado que vota, tem o um observador que é gozado, porque o observador que fala e o convidado que só vê, né? É, é meio esquisita é a nomenclatura. Mas eu criei um espaço para é, gente do Rio que poderia assistir num telão, fora da sala onde tinha votação, um salãozão, né? para que poxa está sendo no Rio os militantes estão lá pelo menos poder né, acompanhar mais diretamente não existia transmissão ao vivo tal e foi muito legal isso porque deu uma integrada assim tava uma tava uma verdadeira zorra né aqueles hotel Glória inteiro né? só PT né eu eu gosto muito de pensar nisso porque que eu acho que foi uma coisa legal. Né? Aí depois eu, eu fui reeleita então em 97, para o novo mandato, mas em 98, durante a eleição presidencial, eu fui ser tesoureira da campanha. E como eu analisei a lei direitinho, eu achei melhor, propus e todo mundo concordou, que eu saísse da tesouraria nacional, outra pessoa assumiu e eu fiquei de tesoureira só da campanha. Quando terminou eu não quis voltar, para a tesouraria, Você não me coloque em tesouraria nenhuma enquanto eu for viva, certo? E, e aí é, eu acho que eu aprendi muita coisa sobre algumas questões que a gente precisa enfrentar até hoje, né? Porque como tesoureira eu tinha uma noção do que, do que a gente gasta nas campanhas, né? Tesoureira da campanha. E eu acho que a gente, a gente foi, a, a, a gente tropeçou nessa questão é, no seguinte sentido, né? Por exemplo, tinha, tinha lugares onde o candidato a governador tinha menos recurso que um candidato a deputado, né? Por várias razões, que não, não dá para analisar aqui agora, mas é, é fato. E, e, e eu acho que, assim, eu vou tentar colocar o que eu acho essencial do meu aprendizado e que eu acho que não está resolvido até hoje. É, a lei eleitoral e a lei do financiamento eleitoral, ela até hoje nunca foi boa e, e enfim, aparentemente nunca vai ser ela, obviamente, beneficia quem tem poder econômico. Quando dois partidos estão se enfrentando, se confrontando, dois, três, quatro, não importa, e o, a, a moeda, a balança é o poder econômico, a tendência é o partido menor buscar o recurso para poder disputar com o um partido maior. É, é, é concorrência, né? Então, óbvio. Isso se reflete entre os candidatos também. Então, eu começo minha campanha com eu, eu, genérico, não eu, claro, começo minha campanha com uma ambição de fazer uma, uma, uma, uma campanha. De tal ou tal tamanho, com tantas cidades, com tantas pessoas, ajudando, sei lá, parará. Mas eu olho ali e o fulano de tal, do P não sei das quantas, do partido XPTO, ele, que é próximo do mesmo, vamos dizer, da mesma área social que eu circulo, não sei o quê, ele tem muito mais do que eu. Então, imediatamente, eu vou tentar me igualar a ele. Até aí, né, parece ser a coisa mais normal. Só que isso se transfere para dentro do partido. Então, você começa também a ver o teu companheiro de partido, que tem um pouco mais de recurso do que você, como teu verdadeiro adversário. E vai ficar batalhando para ter mais do que ele, ou para atropelá-lo, ou para não sei o quê. Eu passei, assim, quando eu fui candidata federal, acho que foi, é, para estadual não tive esse tipo de coisa porque eu também meio que o comitê cuidava tal, mas quando eu fui para federal já estava é, mais é, tendo que eu mesma é, tomar algumas decisões e eu tive um episódio que me ligou um companheiro de uma cidade do interior pedindo para eu providenciar uma combi porque ele formou um grupo de apoio bacana num bairro para minha candidatura. Eu falei, mas como é que eu vou arrumar uma Kombi? Eu não tenho dinheiro para conseguir uma Kombi. Pra... Ah, mas acontece que o fulano de tal vai me dar duas. Eu falei, bom, eu só não falei para aquela coisa feia, para enfiar a Kombi não sei aonde, entende? Mas eu abri mão do apoio dessa pessoa. Eu entendo que ele está fazendo campanha e está se situando dessa maneira dá para entender, mas é uma roda viva que a gente, uma engrenagem que a gente foi engolido e que tem repercussões é, ruins para dentro do partido que eu acho que são visíveis, não é segredo para ninguém, né? Então quem, quem tem continua tendo, quem tem mais vai ter sempre muito e, e, a, e não não é regra que vai resolver isso daí, regra partidária porque a gente vive isso porque a regra geral do país nos serve. Nos serve para quem quer justiça, para quem quer equidade, tudo isso. Eu acho que esse é um dos grandes dramas e que a gente, por exemplo, a gente não conseguiu levar adiante o debate na sociedade do financiamento público. A gente era coado e recuavam, porque eles cara pô, mas pegar dinheiro do povo para pagar a campanha, como se quando você recebe um dinheiro do Itaú, vamos dizer, não é de, não é dinheiro dos correntistas do Itaú, né, cai entre nós, cá entre nós quer dizer é óbvio, né? Então, eu acho que esse debate, ele não está feito na sociedade, o partido recuou, eu entendo por quê, porque é difícil, porque é a, você vai fazer... É, lembra, tinha umas propagandas eleitorais na TV, que era assim, um cara que inventou, inventou uma história no barbeiro, né? Que todo dia ó, eu, eu, eu, tinha um barbeiro que passava um monte de gente lá, o barbeiro era candidato, alguma coisa assim e custo quase zero, né? Quase igual aqui essa sala que nós estamos gravando. O cara fazia uma campanha, aí de repente começam as grandes sumidades da publicidade fazerem as campanhas e a tua desaparece porque tem muita criatividade, mas tem pouco apelo, né? Então na publicidade, na grana e Infelizmente, depois isso vai engolir também as propostas políticas. Né? Se cria uma engrenagem que eu acho que nós ainda não desvendamos. Né? Tem uma campanha que eu não lembro qual foi, 2000, sei lá. Eu, eu, eu sei que tem uma campanha que todos os partidos, esquerda, direita e centro, falavam que vieram para mudar a cacilda mudar o que para quê? para onde de onde para onde então desaparece também né tá, Até a, é como pesquisa qualitativa disse eleitor que eu ouvi aquilo né? é, todo mundo é, falar então e aí ficando todo mundo a, a, a, agradando não sei quem né isso eu acho que é, esvaziou um pouco dos debates políticos a, pro, a construção programática de eleições e o foco da publicidade também, né, da, da publicidade eleitoral, é, é, eu, eu, se você, se a gente olhar assim os materiais, os, os, os filminhos, é, as propagandas todas, fica muito claro isso, né? Então é, fica ridículo ver um cara nosso um candidato nosso, um candidato de qualquer partido de esquerda e, e um candidato da direita falando a mesma coisa, eu vim aqui para mudar, porque o meu governo vai mudar. Vai mudar o quê? Né? Aí eu, né? Então, eu acho que esse é um debate importante para os nossos 40 anos. Eu acho que tem que reverter a lei do país, de, independentemente de tomar todas as providências internas para que isso para para redução de danos mas só vamos conseguir a gente conseguiria uma redução de danos mas a gente só consegue efetivamente se fizer uma mudança na concepção da legislação eleitoral o que requer uma batalha maravilhosa e que infelizmente mesmo dentro do PT não será levada por quem já é parlamentar né e já está dentro. Já tá dentro, já enxerga, é, enfim, daquela maneira. Aí então, depois, tesouraria nunca mais... Tesouraria e aí, nunca mais, e aí, Nunca, e aí? nem de grego estudantil. E aí, na, depois da, de, de, de 98, então, você o que que você atuou, né? Que que você... Então, aí o é que eu ia falar. Em 91 eu estou no diretório, em 92, 93. E em 94, o Lula candidato de novo, eu vou para o comitê. E do comitê, eu já não volto para o Diretório, eu vou para o Instituto de Cidadania, né? em 94, de 94 para 95. Não, aí eu vou para a Tesouraria, perdão. E depois, no processo eleitoral de 98, penso, né? Né? de 98, é que eu vou para o Instituto de Cidadania. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque na transição... É, tem um grupo de pessoas, pequeno grupo de pessoas que com quem o Lula resolveu dialogar logo após a eleição e nesse grupo foi é, assim detectado o óbvio que o Lula tinha uma um alcance é, para além das fronteiras do PT e que isso, então, teria que, de alguma maneira, ser materializado, né? E, então, é, é, nesse grupo, que eu não lembro se reuniu uma, duas ou três vezes, um grupo pequeno, éramos 13 ou 14 pessoas, sei lá, é, então se decidiu que o Instituto Cidadania é, expressaria essa, é, essa dimensão para além das fronteiras do PT, em, em, no seu dia a dia, no seu trabalho e nas suas mensagens. E isso então foi feito, um, foi, se resolveu criar um conselho no Instituto com integrantes também que não eram do PT. Quer dizer, lógico que a maioria era do PT, mas tinha, tinha uma pessoa que era do PDT, tinha uma pessoa do PSB, tinha um empresário sem partido, tinha mais uma outra pessoa que não era tão identificada partidariamente ao conselho. Então, e nasce um, um conselho com um folderzinho explicando que, eh, quais são os objetivos do instituto, de, de, pesquisas, estudos, etc. E que, eh, pela, pela cara do seu conselho, ficava nitidamente aberto para eh, forças para além do TT. Eh, ele começa, então, em 99, com eh, um projeto, o projeto Moradia, que Durou quase que o ano inteiro a elaboração do projeto E, ele, e esse, esse projeto ele, basicamente ele é um, digamos, um precursor do Minha Casa Minha Vida tá? que Ele tá, estrutura, é, financiamento habitacional, construção e, e urban, urban, planejamento urbano é, Urbanização, né? dá, dá uma noção conjunta e, e o financiamento, né? Então, estava é, um, um grupo que tinha, foi, se reuniram 25 pessoas com Lula e foi tirado uma espécie de um núcleo coordenador que trabalhou direto até sair o projeto, que está no, tá no site, está em todo lugar. E esse foi o, um dos três grandes projetos que foram feitos nos anos seguintes. O segundo foi Fome Zero e, e o terceiro foi o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Né? que, para quem acha que SUSP foi outro dia que inventaram, não. Ele veio desde lá e que foi muito legal, porque eu, eu me lembro que na instalação, a instalação dos, do, dos projetos, que eu fui coordenadora executiva de todos eles, né? É, na instalação dos projetos, é, sempre tinha umas 25 pessoas, mais ou menos, e muito diversificado, muito muito plural, né? Então, eu me lembro que na do SUSP, tinha um, um cara que era da Polícia Militar do Espírito Santo, que era super conhecido como a, a Polícia Comunitária. Tinha o Luiz Eduardo Soares, que a, acabou... A coordenação ficou na mão do Luiz Eduardo. O Mariano, o Benedito Mariano. O Roberto Aguiar, que era da UNB e que tinha sido Secretário de Segurança do, do Cristóvão, quando foi governador e mais... Luiz Eduardo, Mariana, né? tem mais uma pessoa... Ah, o, o Biscaia, lá de, de... do Rio de Janeiro, que era promotor, se não me engano, né? Então, eles construíram esse projeto do SUSP, que fala do sistema carcerário, fala de tudo, das polícias tal. É muito interessante porque é de 1900 e, do ano 2000, exatamente, do ano do, 2001, porque... 99 é moradia, 2000 é o Zero, 2001 é o SUSP. Junto com esses três grandes projetos foram feitos outros projetos, né? Assim, não dessa amplitude, mas que eh, que davam assim também algumas diretrizes. Por exemplo, uma, um dos que foi feito foi da Reforma Política, que foi mais uma coletânea de textos, saiu um livro, que aí já quando Lula eleito presidente ele ele mandou um exemplar para cada o instituto mandou um exemplar para cada parlamentar eh, sobre a, com aquela ideia de que reforma política quem faz é o Congresso os partidos e não o governo né e, e outros estudos que nesse momento, não estou me lembrando, mas foram, foram muitas... Preparavam essa perspectiva de, de ganhar a presidência, né? de, de é, é. entrar para a disputa... Não, então, é, isso vem desde 89, porque é, essa, quando acaba o processo eleitoral, no dia seguinte ao resultado, foi feita uma reunião do, que eu digo, palanque do segundo turno, de 89, né, na casa do Jacques preton que era um arquiteto que, se não me engano, era filiado ao PT, e era muito amigo da gente, do Lula tal. Essa essa reunião foi com é, quase todo mundo que foi de, que apoiou o segundo turno. Tava o Roberto Freire, tava acho que tava o Covas, eu tava lá e... É, nessa reunião, Lula propôs que se criasse uma espécie de governo paralelo. A imagem do shadow cabinet do, do, do parlamento inglês, né? Que é uma é um formato mais adequado para parlamentarismo, mas era evidente que a ideia era ter projetos é, alternativos ao governo, fazer críticas ao governo. E o, o Lula criou o governo paralelo. Ninguém quis, né? porque eu, assim, se eu fosse humorista, eu ia dizer o seguinte, na cabeça de algumas pessoas, particularmente, por exemplo, do Roberto Freire, que que tava, né? Ô, carinha, você perdeu, né? Na próxima quero eu ganhar, vou te ajudar a ganhar? Não, né? Então, é, é né? Era uma, uma condição que o Lula tava convidando todo mundo se manter unido para uma... Óbvio que uma próxima disputa também, né? E, o, e os... Os, eh, as, os possíveis participantes dessa próxima disputa, na cabeça de cada um deles estava que eles encabeçariam e não o Lula. Né? Então, mas foi feito o governo paralelo com esse nome e o Barelli, Walter Barelli, que era o grande coordenador do, do Diese, eh, foi o, o coordenador do governo paralelo. O Cristóvão foi ministro paralelo da educação, não sei se foi Cristóvão ou se era o Paulo Freire naquela época, agora não lembro. Mas era, teve projeto de educação, de saúde, de, de economia, de agricultura teve, o, ainda na época, era o pai do Graziano, o José José José Gomes. Gomes, que fez, que, vamos dizer, que é o, é o precursor do precursor do Fome Zero, né? O Política Nacional de Segurança Alimentar. Então, é, essa vocação de fazer projetos, de pensar em disputar a presidência dentro ou fora, não importa, com ideias, com projetos, com propostas, vem... Desde essa época, então ela eh, se se repete eh, a cada nova derrota até a vitória né? que foi em 2002. Mas eh, então é, é nesse período é que eu saio, né? Eu vou para o Instituto Cidadania, participo desses projetos todos. Depois eu vou para o Comitê do Lula, né? E, e um pouquinho antes, eu estou na prefeitura, a Marta me convidou, o convite foi feito pelo Lula, a Marta pediu para ele me convidar, e depois ela me, de, me demitiu, mas não pediu para o Lula me demitir, não, foi ela mesma. Então, é, é, eu fiquei um ano e três meses, um ano e quatro meses, eu acho, e aí foi, para mim foi ótimo, porque eu fui para a campanha do Lula e... Você foi administradora da Sé, é isso? Fui administradora da é Sé. É, eu, eu vou parar de novo porque eu preciso tossir. Pessoal, <risos> <risos> aproveita, todo mundo tosse, toma água. Hum, chega, né? Não chega? Coisas? Você ainda quer não, não mais? agora eu vou pegar a vou pegar a Presidência. Ah, Pode nossa. ser panorâmico, mas, mas... mas é o que você queria? Tá ah, bom? Tá, não, tá, não, tá não, divertido, não, pelo não, menos? Tá é divertido? É ótimo, tá ótimo. ótimo. ótimo. <risos> <risos> <risos> por mim, ficava aqui. É não, não, eu quero saber se tá é divertido. Não tem é pra fazer igual os ralos do jeito todo. Não sei se vai ser um Tá bom, assim. Peraí, deixa eu ver nem é. ah sim você sabe que é que eu, é meio que eu não sei se acho que está todo mundo falando a mesma coisa não está não não não algumas é. coisas não sim mas a maioria tem coisas muito diferentes e... É o que cada um destaca, é diferente, né, é, a percepção... É, é. é então, e a experiência é também, mais né? de cada um, no, a proximidade com... Agora, é, nós vamos retomar com 2002, então, campanha, ah, tá. né? é, então, e é uma campanha já com a perspectiva de, né? grande de vitória já. É, então, 2002, eu saí da prefeitura, fui para o comitê, eu fui... O maior comitê que a gente teve, eu acho, em termos de estruturação, tudo. Eu não posso deixar de mencionar que tinha uma figura-chave nesse comitê, que acho que era responsável por grande parte da dinâmica, da energia, que era o Luiz Gushken. O Gushken é uma era uma figura maravilhosa, ele, ele, absolutamente elétrico, não, não, não, não tinha, ele não tinha sossego, não tinha paz é, é, de reflexão, né? Então, era um direto. E eu acho muito interessante que o Gostiquinho estava muito doente já. Ele estava no hospital um pouco antes né, da, da construção da campanha do Lula. E, e ele estava com uma teoria que era que a gente não devia, que o Lula não devia ser candidato, não devia disputar a presidência, porque a gente ia detonar com essa grande liderança que existe, que é o Lula, esse grande líder, e que seria uma pena fazer ele passar de novo por esse mesmo processo de ser candidato. E, então, aí o Lula ficou sabendo, não sei se foi nessa ordem, eu sei que o Lula foi visitá-lo no hospital, falou, você levanta daí e vem coordenar a campanha, né? E daí o busquei acabou indo para a coordenação da campanha e foi uma, um, uma, uma espinha dorsal dessa campanha, né? Foi, foi essencial. Não que outros companheiros, né, o Seu, o Palocci, o... O, o, o mercadante o dulce sei lá quem mais que tal tá, né Marco Aurélio não que né cada um de nós não tivesse o seu papel o seu lugar mas o Gusquen ele era um energizador ele é um cara assim que parece que com ele todo mundo entra na mesma tomada entende e, e não é qualquer um qualquer uma pessoa que tem essa essa, essa capacidade, essa qualidade, essa energia, né? E eu, o Gusquen tinha uma mente que eu acho que a mente dele nunca dormiu, né? Então ele tinha uma eletricidade, assim, eu tinha uma proximidade muito grande com ele, uma relação pessoal, a gente se visitava, tudo. E era, era, assim, fatigante, né, até, para você... Ele tava permanentemente em desafio e em, em ebulição mental, né? Então, acho que falar da campanha de 2002 é necessária, e de outros momentos da história do PT e do movimento sindical, tudo isso, mas da campanha de 2002, eu não consigo imaginar essa campanha sem o e, inclusive, nós tivemos uma briga feia no comitê, né? Porque, com tudo isso que eu sempre respeitei, gostei, eu conheci o Gushken, é, na UESI, antes da formação do PT tudo, e no movimento sindical, todo o trabalho dos bancários para desbancar o, o pelego, tudo foi muito importante, né? Uma geração de militantes muito forte, muito importante. Mas é, o Gush tinha traços é, de machistas muito difíceis. É, especialmente no que nós mulheres sofremos permanentemente, que é na... Existe um descompasso no modo de se expressar, né? É, muitas vezes, não sempre, nem em todos, mas entre homens e mulheres, né? e um descompasso não é não é nem melhor nem pior né é um, é um descompasso é um, um jeito né e, e a gente eu sei que tem até expressões em várias línguas né para para para expressões para expressar essa essa dificuldade que aparece das mulheres serem ouvidas e de terem a possibilidade de fazer um debate né, com essas diferenças. Né? E teve uma discussão lá no comitê, é, vira e mexe, vira e mexe não, mas com uma certa frequência, tinha um auditóriozinho, o reunia todo mundo e dava o quadro do que, que ia acontecer, não sei o quê, e deu um entre eu e ele, que ele não me deixava falar e tal, foi horrível, eu chorei, saí e tal, para aquelas coisas. Passaram-se os dias ele veio me pedir desculpas, disse que eu tinha razão, né? para mim foi muito importante, acho que pra ele também, porque, assim, com toda a dinâmica dele e tal, ele poderia não ter percebido, né? e é muito, eu acho muito legal quando acontece algo assim, é, é, é debulhado e as pessoas percebem, porque o próximo passo poderá talvez ser melhor, né? E, e eu, eu aproveito para dizer que nesse, nessa passagem que eu tô falando do Busque, mas já que eu toquei nesse assunto é, é pelo ângulo né, da, da questão do enfrentamento é, mulher. É, eu aproveito para dizer, eu penso uma coisa que é, também o partido poderá fazer uma diferença muito grande, é quando os homens é, entrarem na briga das mulheres. Né? Porque o feminismo não é uma necessidade das mulheres. Feminismo é uma necessidade da sociedade. E se os homens é, são observadores, mesmo que muitos companheiros, parceiros, cúmplices nessa batalha, mas é, eu acho que a mudança estrutural se dará quando os homens estiverem junto com as mulheres nas, nas batalhas que o feminismo impõe. Né? Ou que, que impõe que tenha que ter uma luta feminista. Então, é, é, porque assim, porque eu, eu quero dizer: as bandeiras feministas elas não são as bandeiras das mulheres, elas são bandeiras da sociedade. Elas são bandeiras da equidade, da igualdade, da, do respeito, do milhões de coisas assim. E toda vez, eu acho, eu já vi várias... Eu vi uma vez um, uma peça teatral de uns atores uruguaios que se, se, se, se transformaram, se vestiram, se fantasiaram, sei lá, em mulheres e colocam toda a questão do desrespeito à mulher da boca deles, homens, é, é, é, assim parecendo mulheres, né? ficou tão dramático, tão forte que só homens poderiam fazer isso. Se, se um conjunto de mulheres é, é, é, expressasse ou representasse um drama desses, é, pareceria meio que óbvio, né? Ação tratando de questões delas, né, assim, algo assim. Então, eu tenho uma esperança muito grande que vocês, companheiros homens, é, é, estejam, assim, engrossando as fileiras a, a tal ponto que o feminismo seja identificado é, com os homens, para os homens e pelos homens e não como um estigma muitas vezes, falam, ah, claro, isso aí é feminismo, é, uai, e morde, né então é, eu acho que também essa é uma, é uma discussão que a gente precisa é, crescer mais no partido nos próximos 40 anos é, desenvolver melhor né, e acho que momentos é, de enfrentamento é, para é, como ocorreram entre o Busquei e eu e muitos outros companheiros e companheiras que aconteceram enfrentamentos desse tipo, eles podem ser afirmativos, podem ser positivos, se a gente for nessa direção. né Então, eu quero ver a, o próximo, a próxima manifestação, tipo ele, não, um monte de homem na frente, assim, né comandando essa manifestação, porque o, o que o Bolsonaro representa, por exemplo, contra as mulheres, não pode ser aceito pelos homens, entende? Essa, a minha equação é essa, né? Claro, é, assim, a gente, nesse momento, nesse momento já da, da, do Instituto da Cidadania, né, já antes disso você já, já, já trabalhou como assessora do Lula, depois tem esse vídeo, quando chega a presidência, né, acho que é o um momento, quer dizer, ao mesmo tempo você já tinha, como muitas né, décadas de, de militância, né, e esse era um sonho que a uhum. gente, desde que o PT né, foi, foi criado, a possibilidade de ter a chance de, de fazer mudanças no, no, no país, né, pela presidência, a presidência do Lula, né, e nesse momento você já está muito, muito próximo, quer dizer, você já, até publicamente, já é identificada como uma pessoa muito ligado ao Lula, né, que está ali, é, eu lembro que até você já falou de várias fases tecnológicas, né? falou do, do computador antigo, depois falou do, do telão e eu lembro de uma coisa de palm top né quer dizer que você ficava ao lado do, do, do é, anotando é é. as coisas que eram combinadas e tal né quer dizer que era uma função muito importante ali para o aquele início do exercício da para aprender a, a, o exercício da presidência então o que você fala um forma mais geral assim sobre a experiência em Brasília né experiência de, de então é, são oito anos com fases é, muito diferentes uma da outra, porque é óbvio, né, a gente chegou lá e... <risos> chegou, na. Né? bom! E aí é, tem um episódio também que... É, o, o Lula tinha imaginado, na, no período da transição, né, que é, o fome zero... Coordenado pelo Graziano, teria que ter três, um tripé de trabalho na sociedade. Um seria é, junto aos empresários e o Odete Garaged seria a pessoa encarregada de, de coordenar isso. O outro seria junto ao movimento social e o Frei Beto seria encarregado. E a terceira seria o movimento sindical, e eu que seria a encarregada. Isso que é o que estava na cabeça dele. Quando eu fiquei sabendo, o Graziano chamou a gente para um almoço, esses, esses seres aí envolvidos na conversa, uns dias antes da, da posse, né? E contou isso daí, né? E eu fiquei pensando, a gente teve outras discussões, relativas a cisternas, a não sei o que, não sei o quê, foi um bom almoço. E eu fiquei pensando e eu falei assim, eu não vou fazer isso, né? porque Na minha cabeça, é... eu poderia, eu faria muito bem, né? Dizer, sem, sem falsa modéstia, eu, quando eu assumo alguma coisa, eu entro de cabeça, me dedico, posso errar como todo mundo, mas... Eu faço, né? Mas aí, é, depois de passados os instantes mais maravilhosos da posse, depois que o Fidel foi embora, não sei quem foi embora, né? finalmente eu estive junto com o Lula para conversar sobre isso. E foi o, talvez a, a reunião mais curta que a gente já teve em toda a história, né? durou alguns minutos entrei Oi, tal, tudo bem e eu falei para ele ó oh, eu sei o que você quer que eu faça e eu sou contra né eu não quero fazer isso eu acho eu tô batalhando para você ser eleito presidente então se for preciso eu faço qualquer coisa aí para eu não preciso mais fazer nada porque nós você foi eleito é uma coisa era a maior bandeira que nós tínhamos então não preciso nada mas eu acho que coordenar no movimento sindical Fome Zero, tem dezenas de dirigentes sindicais que podem fazer tão bem ou melhor do que eu. Mas tem uma coisa que só eu sei fazer. Assim, né? Falei, olha, Lula, você é assim. Você pede uma coisa para uma pessoa, né? um texto, um estudo, e cobra de outra, você nem percebe, porque nós somos tudo a mesma coisa para você, né? Então, você, é, você faz um conjunto de demandas e bagunça na, no retorno, obviamente que também esquece de cobrar e tal. Então, eu, a semelhança do que se considera no cinema e no teatro o continuista, eu acho que eu deveria ser a tua continuista ou seja zelar para que aquilo que você decide que você demanda tal corra um caminho legal seja feito cobrado e volte para você isso você fazer e farei muito bem três minutos é o tempo que durou eu te contar né eu vou te contar aqui ele pegou o telefone o né? Gilberto vem aqui, a Clara tem uma ideia, aí vamos ver o que que ela precisa para realizar. É o Gilberto entrou, falou tal e acabou e eu comecei a trabalhar. E então é, essa, esse trabalho está super detalhado no, na Piauí número zero, né? Chama a continuista, uma matéria, né? E que efetivamente é, foi um, foi uma coisa importante porque dava a ele, diariamente, a gente, a gente com a minha equipe lá, a gente dava a ele é, diariamente o retorno daquilo que ele tinha decidido. Não é o retorno da execução, é se foi feito ou não, se foi feito no prazo ou não, porque 37 ministérios, eles não têm o que fazer também, né? Então, é, cada um estava cuidando das suas é, mat matérias específicas e suas execuções. Mas digamos que Lula de, de, de pedisse, sei lá, para algum ministro, o ministro, que preparasse um plano nos próximos 15 dias. Né? Então, três, quatro dias antes de completar os 15, eu já ligava para a autoridade lá, lembrava, avis, e, na véspera avisava o Lula que estava tá vencendo o prazo. Então tinha uma dinâmica eh, que ele tinha diariamente... Esse tipo de retorno, né, eu friso muito bem que eu não, se ele decidiu, vou dar um exemplo está para ele decidiu fazer uma ferrovia, eu não vou ficar vendo se a ferrovia está sendo feita ou não, não vou lá no Ministério vigiar, não é isso, mas eu estou tá em contato com as autoridades para ver se a coisa está andando se está sendo feita, se tem algum problema, se quer voltar a falar com o presidente, ou vice-versa, o presidente quer voltar a falar, que está aflito e tal. Então aí se montou, né, na minha equipe, se montou um sistema, um sisteminha de... Apoiada num, num software que era do, do Pnud, né, um sisteminha de fazer esse acompanhamento, né, que era uma das coisas que a minha equipe fazia, não era a única, mas era uma das coisas que fazia. Aí começou com palme top e depois é, tinha, um, tinha um outro jeito de anotar, e, porque é, é, tudo se, é, é, se reduzia no final a uma planilha. Tal coisa pedida, tal coisa feita, tal coisa atrasada, tal. Não é um diário de Borgo, né? E, é isso. isso. E, e, no geral, assim, desses oito anos, o que que, enfim, o que, que você gosta de destacaria, ou o que que... Eu destacaria que é, é... Enfim, teve coisas... Oito anos é muita coisa, né? Oito vezes 365, não, né? Uns três mil dias, sei lá quanto, né? E... mas, é, eu, eu destacaria uma característica do Lula. Né? Que eu acho que o Lula tem essa a potência que ele tem, né? que o carisma, tudo isso, deriva do fato de que ele é um ser é, completamente, é, é, não é pautado, permeado por uma compaixão incomensurável, que se transforma através da ação de Estado em política pública, né? e a partir daí ele, ele se expressa, se transforma em, em política pública e se expressa generosamente. Então é um caminho espetacular que não, não não tem, assim, muita gente assim, então ele, as experiências da vida dele, que todo mundo tá cansado de ouvir as histórias da enchente, de não sei o que, não sei o que, que ele viveu, viveu, viveu, viveu, ele não é uma coisa assim para contar para os outros, ele, ele absorve, transforma, enquanto estadista, transforma em política pública, e, a partir daí, é, gera um elo de generosidade com o todo. Eu, eu acho meio... É, é como eu vejo, né? É, então... É isso. Né? É isso. Acho que para encerrar, só... Não sei se você quiser falar um pouco, mas, dizer, hoje é um momento... É um, um dia especial também que a gente está fazendo, porque, finalmente, a gente tem a perspectiva de... Lula de superação, né, dessa injustiça absurda que foi feito com o Lula, né, e, e que também faz parte de um retrocesso muito maior no país, né. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre é, esses, os desafios, né, para o partido agora, tal, quanto que o, o, o Lula mesmo pode, o que, que você espera, assim, do, do, do Lula livre agora? A primeiro, eu, eu imagino que ele vai falar, agora eu vou descansar. Não vai, né? Então, se é, começa por aí, não vai descansar. É, eu acho que... Eu, eu acho que a, a, os, o passo dado pelo STF ontem, é, ele é essencial, é, muito importante, não para o Lula, para o país, para a democracia, porque, é, apesar das... É, das piadinhas que fazem que, finalmente, o STF decidiu que a Constituição é Constituição. Né? tem um monte de piadinha dessa aí circulando pela internet. Mas é, o fato é que está é, tá resgatado o Pacto de 1988, é, que está sendo rompido todos os dias, todas as horas, pela dobradinha do presidente e do ministro da Justiça, e, do, e pelo ministro da Justiça há anos, enquanto ele era apenas um juiz de primeira instância, certo? Então, é, eu penso assim, que uma sociedade, ela tem ou não tem um pacto. Se ela tem um pacto, é, então, quem desrespeita o pacto cria o distúrbio. E para re, reconstruir esse pacto pode nunca aconteceu pode não. então nesse sentido que eu vejo que a votação do STF ontem é, foi essencial é, como uma é, uma mensagem tipo é, não o nosso pacto é a Constituição de 88 que é o é, que é exatamente o que eles acabaram de reafirmar é, por que, que é tão importante? Porque não era óbvio, porque estava sendo desrespeitada, porque virou polêmica, porque etc. E porque quem comanda hoje o país está pouco se lixando com a, com a Constituição e com qualquer outra lei. Né? E qualquer, Não só leis de Constituição, mas também acúmulos da sociedade. Hoje tem a notícia que todas as áreas da cultura estão agora no turismo, né? É, realmente acabou qualquer concepção de país, de cultura, de cidadania, do que for, né? Quer dizer, um tabuleiro que eles devem ter ali, que ah não, põe ali a milícia 1 aqui, a milícia 2 ali e tal. É, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com a sociedade. E está muito acelerado esse processo de deterioração. Então, frente a isso, eu acho que a, de, a decisão ontem, independentemente de quanto atinge ou não ao Lula, é, atinge o país e é, é muito importante, é muito positiva e pode dar o um, um primeiro passo na restauração do pacto. Né? Porque eu, eu acho assim, se a gente não gosta do pacto, a gente luta para mudá-lo. E como o PT atua faz 40 anos, briga para uma lei mudar aqui, mudar ali, não sei o quê. Mas tem um pacto, né? Você, você reclama, xinga, batalha para mudar, mas ele tá lá, até mudar, é ele que vigora, né? Esse é o recado, eu acho, de ontem e que tem que ser, na minha opinião, tem que ser bem repisado e enfatizado, né? Agora, com relação ao Lula. É, primeiro tem todo um caminho para ele sair, né, tem gente dizendo que ele pode sair já, tem gente dizendo que vai ter que passar pelo despacho, de, eu acredito que necessariamente passa pelo despacho de algum juiz ou juíza é, e tem mais não sei quantos processos, né, então é, é preciso continuar na como estão fazendo os advogados na batalha pela anulação dos processos, porque todos eles são viciados por esse, esse viés de, de condenação política. Né? Eu, eu penso que essa é uma das leituras mais, é, mais é, minuciosas e difíceis de fazer, porque é, tem muita gente que reclama que o PT não mobiliza, que a CUT não mobiliza, que o povo não é mobilizado, que fica em casa, que não sei o quê. Mas não poderia ter tido a votação de ontem se fosse verdade que ninguém se mobiliza, que ninguém tá, tá, tá. tá É que são é, os, a, o modo como se acumulam as energias emanadas pelas a, ideias, pelas mobilizações e tal, são modos completamente fora de moldes, fora de modelos, né? E eu acho que é, pode acontecer duas coisas, né? Eu não sei como é que está reagindo a institucionalidade aí com relação à a, a decisão. É óbvio que a, a rigor, a rigor o Lula pode ser solto imediatamente, não, mas a rigor, a rigor também ele não tinha que ter sido preso. Né? Então, de novo, volta para essa questão Então, o pacto ele funciona quando tem mais força do lado de quem é a favor do pacto né? e, e isso acho que está se movendo na sociedade brasileira Está se movendo tá? é, um, é um movimento que, de um lado, é, também atiça mais os confrontos esse negócio daquela da, loja Avan cortar o patrocínio da Globo, né? É, é tão parece caricatura, né? É tão óbvio tudo o que está acontecendo, mas para ter que fazer isso é porque está perdendo força também ao mesmo tempo, né? Então esse negócio que os costumam chamar de correlação de forças não é um pratinho de balança que põe um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. É essa dinâmica da sociedade que tem um dia mais, e um dia menos. Lula é uma força está mais do que provado, aquele pessoal da vigília, aquela, da, tudo o que aconteceu, as, as visitas que o Lula recebeu do mundo inteiro, a solidariedade que ele recebe da tudo quanto é canto e de tudo quanto é camada, é impressionante. Ao mesmo tempo, é impressionante como uma parcela da população é, não percebe ou como um jornalista espanca o, o, o Glenn ontem ao vivo no rádio, né, num programa de rádio. Então, nós estamos no... o confronto é, não está encerrado, nem nunca se encerra, na verdade é o, né, o vai e vem. Então, acho assim, como tem vários processos, eles podem fazer mil artimanhas, que podem não dar certo, como foi a tentativa de prender a Dilma uns dias atrás, né? Mas eles podem tentar, é, já que eles não têm jogo de cintura, não respeita a democracia, não sabem trabalhar com a democracia, eles só tendem a, a, a pôr os pés pelas mãos. Né? É, não tem um jogo democrático, então é ou faz... Né? É, então, eu acho que podem acontecer acirramentos difíceis, tensos, é, de violência também, né? Dada a proximidade com milícias e tudo isso, a gente não sabe o que pode acontecer. Da mesma maneira como pode o cidadão que foi eleito, que está com o poder, que se olha e fala, pô, mas eu sou eu que estou aqui? Por que eu vou fazer de tudo para que me tirem, né? Pode ter um segundo de sensatez, né? Então, é, eu acho que está em movimento, dia a mais, de a menos, e ontem foi um dia muito mais.